Falar, aleluia, o evangelho, aleluia, vai nos libertar, aleluia, ale, aleluia, vai nos libertar, aleluia, ale, aleluia. Esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos: Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: O que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés, que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus fez o homem e a mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto, e Jesus respondeu: Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar do seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos a repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse, Deixa vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é os que são como elas. Em verdade, eu vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, a liturgia da palavra de hoje nos fala da beleza e da dignidade do matrimônio, é o amor que selado por Deus não se dissolve, quando um casal contrai legitimamente o um matrimônio, apenas a morte pode separar. Mas infelizmente também na nossa sociedade Há muitas cerimônias de casamento que aconteceram Mas nem sempre matrimônios Matrimônio requer consciência, maturidade, abertura à vida Compromisso com o outro E a palavra de Deus vai enaltecer esta graça do matrimônio Apresentando homem e mulher que devem se ajudar mutuamente, amar um ao outro, se complementar. É assim no sonho de Deus, é assim no plano do Senhor. A igualdade que deve existir entre homem e mulher que caminham lado a lado debaixo da graça de Deus. A segunda leitura também vai nos falar sobre o amor de Deus na pessoa de Jesus Cristo, que nutre o amor de muitos casais que geram vida, como expressão desse amor divino. Deus ama tanto a humanidade que envia o seu filho como missionário para nos salvar, para nos resgatar, para demonstrar quão grande é o seu amor é um amor infinito, que vai até as últimas consequências. É um amor que se dá por nós. É um amor que sai dos céus e vem a nós, nos trazendo também a presença do céu na pessoa de Jesus Cristo. E é esse amor que cada casal cristão é chamado a testemunhar. Não é simplesmente o amor romântico, mas é o amor de abraçar o outro por inteiro, de assumir o outro por completo. Essa é a vocação matrimonial. Quando o casal, espelhando-se no amor de Deus que é entrega, também no seu sim, se entrega um ao outro, se torna uma só carne, sonham juntos, lutam juntos. Se perdoam, se amam, reconstroem, se renovam. E esse amor é espelho de um amor maior. Hoje eu gostaria de refletir com vocês sobre a vida de São Benedito, que é a expressão do amor de Deus. Porque o santo nos santificou, o próprio Senhor também nos presenteou com tantas pessoas dotadas de carismas, de dons, que são uma expressão da santidade de Deus que passa pela nossa humanidade. Mas a história deste santo que nós temos como padroeiro, não começa nele mesmo, começa primeiramente no coração de Deus. Lá, onde o Senhor sonha com a existência de cada um de nós, antes de todos os tempos. E esta história passa pela África, nos ancestrais de Benedito, os seus pais que eram homens livres e que foram escravizados ao serem levados para a Itália, na Sicília. E mesmo nessa página tão cruel da história da humanidade que foi a escravidão não apenas dos negros, mas de outros povos também, outras ditas civilizações, nós vemos que o amor de Deus ainda permanece, é transbordante. Mesmo na sujeição que agora os africanos pais de São Benedito se encontram, o amor de Deus se mostra a eles. E nesta circunstância tão dolorosa, da perda da liberdade, eles conhecem a Jesus Cristo. E descobrem uma, uma liberdade superior, a liberdade do amor. Se tornam cristãos. Deus é capaz de usar de muitos males e transformá-los num bem maior. E nós vemos que estes agora, Cristóvão e Diana, pais daquele que viria a ser São Benedito, são fiéis à igreja, são pessoas de fé, um casal piedoso. Cristóvão, um homem justo e honesto, que tem a simpatia do seu patrão, dito seu Senhor. E que por conta da sua integridade, agora ocupa um posto diante de outros homens que foram escravizados também. Cristóvão é responsável por outros trabalhadores E a sensibilidade de Cristóvão, pai de Benedito Faz com que ele olhe também para outros empobrecidos E com a permissão do seu patrão, ajude a essas pessoas O patrão consente Mas há sempre aqueles que não aceitam a caridade E não se alegram com o posto que alguns ocupam por inveja, alguns caluniam Cristóvão e agora ele já não mais ocupa esse posto naquele campo do trabalho. O patrão, no entanto, percebe que todas as vezes que Cristóvão partilhava os bens do seu patrão com pessoas pobres, os seus bens aumentavam, a generosidade daquele patrão, através da sensibilidade de Cristóvão, fazia com que a prosperidade acontecesse. E depois ele começa a perceber que, no momento em que Cristóvão é tirado deste posto, o contrário agora ocorre também. E Cristóvão é visto como um homem de Deus e agora aceito de volta por conta da sua justiça. Porém... Cristóvão e Diana, mesmo sendo pessoas muito justas e muito devotas, ao unirem-se em matrimônio, decidem não ter filhos, porque temiam que ao gerar filhos, eles também gerassem mais escravos. O patrão toma conhecimento disso e lhes promete, se eles se abrissem à vida, por meio do matrimônio, os seus filhos seriam livres. E assim nasce Benedito, cujo nome quer dizer abençoado, e que nós conhecemos como Benedito o Negro. Porque na Europa, em algumas línguas, não há distinção entre Bento e Benedito, então é possível confundir não é? São Bento com São Benedito. E é por isso que ele passa a ser chamado Benedito, São Benedito o Mouro, o negro. E nós vemos que na história deste garoto existe uma família por trás, uma família santa com a qual ele vai à missa, que lhe transmite os valores. É um casal que também espelha a santidade de Deus e faz com que este menino que agora começa a crescer e na liberdade também queira seguir os passos de Jesus. Ele que trabalhou como lavrador, um certo dia está no campo e junto aos seus colegas de trabalho é insultado por conta da sua cor de pele. Passava por ali Frei Jerônimo, um homem que profetiza, estes que vocês maltratam será muito conhecido. E de fato isso acontece depois que São Benedito segue os passos de Jesus através do chamado do Frei Jerônimo, indo para a ordem dos franciscanos. Mas como assim ele seria conhecido? Benedito vai parar na cozinha, no um serviço mais humilde, mas é lá que ele exerce a sua caridade, é lá que ele coloca o tempero do amor a Deus e aos irmãos, no serviço humilde. Se nós formos pensar, a cozinha é um lugar de transformação, onde os alimentos crus se tornam cozidos, assados, então tudo se transforma ali, na pia, na panela. E nós sabemos que há alimentos que carregam também né, o afeto e também acompanham a nossa memória afetiva, seja aquilo que os nossos avós, nossos pais, ou algum lugar onde nós passamos, né, é, nos traz como lembrança naquele prato é possível manifestar o amor até nessas coisas muito pequenas. E nós vemos que São Benedito é aquele que se torna tão respeitado por sua vida contemplativa, sua vidorante, mas a sua vida também no serviço tão humilde, mas que trazia sabor à vida dos demais irmãos. Tão respeitado ele é pela sua prontidão, pelo seu zelo, mas também pela sua sabedoria, mesmo não sendo um homem letrado, que ele se torna guardião do mosteiro. A princípio, ele se, está um pouco relutante não quer este posto como superior dos demais irmãos e muitos deles homens de cultura. Mas São Benedito, pela obediência, se põe a servir dessa forma. E depois de alguns anos, servindo dessa maneira, ele volta para a cozinha. Lá... Onde ele cria o seu santuário De oração De amor compartilhado De amor que alimenta São tantas as histórias que nós conhecemos de São Benedito Que nós podemos resgatar ao longo desses dias Mas em todas elas nós vemos que A ação de Deus está presente A providência do Senhor Deus escolhe pessoas pequenas Para manifestar a sua grandeza, esta a dinâmica de Deus. E nós vemos em São Benedito algo divino, é o carisma dado por Deus. Por isso que nós louvamos e agradecemos ao Senhor pelos santos que passaram pela terra. E este que nos mostra que todos os homens foram feitos livres e libertos do pecado em Cristo Jesus e são iguais. Aqui no Brasil, nós também temos uma história marcante em relação à escravidão de africanos. E sabemos que muitos foram tra trazidos para a nossa pátria e muitos aderiram à fé sinceramente. Outros acabaram se tornando católicos por conveniência, não é? Mas muitos fizeram a experiência com nosso Senhor Jesus Cristo. No entanto, em tempos de grande sectarismo, de grande divisão, lá no sul de Minas, os afrodescendentes não podiam exercer a sua fé junto com os demais, né? pessoas de, de outras raças. Cria-se, então, nasce então a irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, e a Irmandade de São Benedito pessoas que passam a erigir também pequenos templos que são espaços de devoção da comunidade negra que professa sua fé no Senhor, que se nutre do catolicismo da devoção apresentada pela nossa mãe igreja, também dos sacramentos e chegando em Santa Cruz nós vemos também que uma pequena capela é edificada em honra a São Benedito. A princípio, com a participação de uma comunidade também de afrodescendentes, que mais tarde se tornaria não só um grande templo, né, mas uma grande comunidade, essa paróquia com tantas outras capelas, de um povo de uma fé viva, de gentes de, vindas de, de várias culturas E eu me alegro muito de forma particular Por estar hoje também nesta paróquia Porque tem os meus ancestrais Vindos da África e também da Itália Como São Benedito Que nascido na Itália Tem as suas raízes na África A nossa história começa com o amor de Deus passa por aqueles que vieram antes de nós e se abriram a vida e permitiram que o plano de Deus acontecesse. Assim nós nascemos, nós valorizamos a vida desde o seu começo até o seu fim sobre esta terra. São Benedito com mais de 60 anos, então encerra a sua vida sobre esta terra e se dirige para o céu. Um homem que marca a vida de tantos, não apenas da comunidade afrodescendente, mas de todo o povo brasileiro e passa a ser tão querido. E por isso chega a honra dos altares, porque mostra na sua humildade a sabedoria inesgotável de Deus, o amor que se faz presente em cada gesto, o amor que aconteceu na vida de um casal e que agora desabrocha na vida de um santo. Que as nossas famílias também busquem esta vida de santidade, nutrindo-se do amor de Deus, abrindo-se à vida, à generosidade, ao amor, ao cuidado um para com o outro, a exemplo de São Benedito, nosso padroeiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos ficar em pé.